Vamos escolher um bom profissional, um bom terapeuta comportamental, como saber se a gente está na equipe perfeito. melhor possível para o nosso filho. Perfeito, cliente. né? Como a gente estava conversando, assim, estamos em, em um universo com muita informação, com muita coisa e que nem sempre essas coisas, elas são de fato verdadeiras, né? Então, eu acho que isso aí é um... É um é um impasse que todas as áreas, né, acabam sofrendo com isso, né. Eu acho que o primeiro ponto, né, eu vejo que é dessa análise crítica desses pais, né. Eu acho que primeiro perante as informações, será que é aquilo que eu estou escutando? É de fato? Tem comprovação, né? Ou seja, foi testado aquilo? Foi testado uma pesquisa séria, né? Isso, gente, em qualquer é profissional de qualquer área né isso acho que é uma é um alerta aí para os pais no sentido dessas informações quando chegam né e já no sentido da do profissional esse profissional ele te dá espaço abertura ele coloca é, você junto a esse processo da terapia né ele te treina também ele soluciona as suas dúvidas uhum. perante isso, uhum. né? Ele expõe para você o plano terapêutico, todos os objetivos, uhum. o que, que nós queremos. Olha, ele, ó, aqui tem a avaliação, é, assim, nós vamos trabalhar esses pontos por conta disso, disso, disso, disso. disso. Né? Essa sequência e não essa outra, porque se tem aí... né por... E te explica de uma maneira muito clara. Né? Você tem os registros dessas evoluções uhum. Né? Uhum. das crianças. Você tem acesso a esses dados. Uhum. Qual que é a formação desse profissional? Uhum. Não Isso. estou falando, é. tá, gente, em nome de universidade, ah. que essa assim é melhor que essa, uhum. não, não. Mas... Qual foi essa trajetória para que esse profissional, hoje, esteja me dando todas as, assim, as orientações? Ele tem formação para isso? Uhum. Né? Ele tem ali um... É, é... Quanto experiência, respaldo, né? o quanto que ele tem de respaldo tem também. horas é, de né? cadeira ele também, né? Disso. Horas de cadeira, eu não falo é? que né? não só a parte teórica, mas a prática, né? Uhum. Quanto tempo esse profissional cuida de crianças dessa mesma característica? É. Isso é. eu acho muito importante também. Onde, onde ele fez essa onde? capacitação Nossa. em aba? Porque hoje tem tudo quanto Nossa. é a Uniski tem. E é uma confusão, né? O é, um cursinho do, tem... da formação é. e daí todo mundo fala que tem aba. Por outro lado, assim, até pensando, vamos supor que alguns pais podem estar pensando isso, né? É, mas eu estou num lugar que não tem, então como é que eu vou fazer? Uhum. Né? Porque vocês estão colocando que isso é importante. E aquele pai ali vai concordar, uhum. não é que ele está discordando, mas ele fala, mas eu estou numa cidade que eu não tenho. Uhum. Então isso já gera uma angústia, porque você fala, bom, o que, que eu vou fazer então agora? Eu acho que isso é uma coisa que... E a outra coisa às vezes é o preço, porque lógico, uhum. o profissional que tem todo esse, esse gabarito, que tem muita estrada e que tem muitos cursos, ele vai custar mesmo mais caro do que o outro. Então o que eu acho que é importante é assim, né, esses pais podem até uh, aceitarem, estarem né, em tratamento com esse outro que está começando, porque no fim, no fim um dia a gente começou, começou e alguém teve que acreditar na gente, é. entendeu? assim eu lembro, até hoje, a minha primeira paciente a notícia que tá comigo até hoje. Né? Uma é uma minha, enfim. Eu fui fazer a supervisão com a Mara 12 anos atrás, mas assim... É... Essa mãe acreditou, desde o começo eu sempre disse, entendeu? Que olha, vai ser, a sua filha vai ser minha primeira, entendeu? Mas eu vou atrás, eu não vou tocar essa esse barco sozinha. Então, é isso que eu queria falar. Junto. Esses pais, Aí, eles não precisam é ficar diferença. angustiados, do tipo, eu é. estou numa cidade que eu não tenho esse profissional, ou é. eu só tenho é. dinheiro para pagar o um profissional que está começando. Eu acho que eu não precisa ficar angustiado. Mas esse profissional só, Exatamente. ele tem que ser só a. a a, a humildade e até saber que, que é importante para ele, para a formação dele, que ele não vai poder tocar o barco sozinho. Sim, enfim. Então, ele eu pode tenho, pegar então. esse caso, essa família pode confiar talvez nesse profissional que está começando, mas o profissional vai ter que então ter uma supervisão sim, sim. Do, do que está acima. Uhum. E, e que as coisas rolam, sim. dá para fazer sim, desse jeito, jeito é, entendeu? Quantos pacientes meus eu vejo que evoluíram pra caramba, a gente dando supervisão para mim. Tá aí, Cacá, tá a disso, né? Eu não sei, eu acho que eu, eu não Tô, não tô tá aí, tá bom. Né? Mas que... é isso, é. então eu acho que é importante, porque, senão esses pais às vezes ficam no chave, falam, mas eu tô numa cidade que não tem, ou eu não é. tenho dinheiro pra pagar. Tá é tudo é. certo, mas o profissional só que vai assumir, só não pode ser arrogante e falar, eu consigo sozinha, né? Mas aí não cabe em nenhum momento, né? Nem quando tá começando. <risos> é, é. é é. Isso é um ponto importantíssimo, uhum. né? Assim, no, no, no, no Instituto, nós temos todo ali um trabalho feito também com supervisão diretamente para é. esse profissional, é. né? Porque nós sabemos que... né? em alguns locais realmente é, é escasso é. Né? isso é. a gente escuta o é. tempo inteiro é. né? isso não é só a nível é. Brasil é. Né? você tem que ter um olhar para o desenvolvimento da criança como um todo não só etapas motoras mas o desenvolvimento todo né? que tenha uh, que saiba do autismo ou seja é uma pessoa que que sabe o que ele significa que tenha algum conhecimento das outras áreas ou seja ele não precisa ter é, formação, mas ele precisa ter um conhecimento um Bom, pouco mas... de aba, um pouco de integração sensorial para poder dialogar com a equipe, entende? Entender os conceitos, ideia. como como aplicar, entende? Porque o nosso trabalho, o motor, como a gente falou aqui muito, ele está dentro de muitas atividades. Então, quando você atende um paciente do espectro, você não atende só o motor. O motor tem que estar tá integrado com todo o resto. Né? Então, muitas vezes, né, Ana, eu vou lá para você e falo, o que, que nós vamos poder, o que, que pode pôr de fala nessa terapia? Pergunto para vocês qual que é o objetivo cognitivo para ir construindo, fazer uma construção, né? Então, para que esse profissional tenha diálogo. E, principalmente, eu falo muito isso até para as meninas que trabalham comigo, o pai tem que saber o que você tá tratando. Não é, ah, e o tronco? Não, não é o tronco. Eu estou trabalhando para ele sentar e conseguir... Fazer, uh, brincar, engajado, três minutos. Ele tem que saber o objetivo. O seu Na objetivo. E, e a lógica de chegar. Exatamente. Aí eu tudo, explico. Né, Olha, para a gente conseguir com que ele sente tanto tempo, eu vou ter que fazer tais e tais e tais estímulos, ganhar força de tais e tais músculos. Quando ele conseguir isso, vamos ver se ele consegue. tal. Tá. Ah, ó, já conseguimos. Agora vamos para etapa. Pestudoria. Pestudoria. Então, o pai tem que saber, a pessoa tem que perguntar para ele, o que o seu físio faz? ele fica, Ui, não sei, ele foi lá fazer uns exercícios? Não, ele tem que saber, o meu fisioterapeuta está tratando tal função. Perfeito, muito bom. Muito Quer bom. complementar sobre Sim, é. Fica... é, posso, mas o que eu, o que eu acho é, é uma junção realmente é? de tudo. É, o profissional tem que realmente conseguir relacionar Aquele nosso exercício, aquela nossa técnica com a queixa, uhum. com a realidade daquela criança lá fora, né? Então, nos, nos nossos exercícios ali de reabilitação neuropsicológica, parece uma das coisas esquizofrênicas. Você fica mandando levantar a perna para cá, o braço para cá, <risos> Por que precisa fazer isso. Porque precisa fazer exercício do robô, põe a mão aqui, põe a mão ali, a dança da macarena, né? Tipo... Então, deixa eu explicar. Esse exercício treina a função executiva. E a função executiva é importante para o seu filho poder se organizar, para o seu filho planejar. Então você explica na realidade e principalmente vai estar relacionando com a queixa. Então, muitas vezes eu também a gente faz, por isso são os objetivos de curto prazo. Qual é a queixa de agora? Porque às vezes eu também já estou trabalhando uma coisa que já está melhorando. Então, agora vamos para o presente na situação de agora, vamos montar um planejamento para as queixas funcionais do momento, porque então eu vou fazer mais exercício que vai te ajudar nessa queixa que você está me falando. Então, os pais precisam conseguir mesmo entender o, o, o que, que a gente está fazendo, relacionando com a queixa que eles, que eles trouxeram, né? É, é, pra, que aí faz sentido, e aí eles também é. conseguem, Seguir as orientações, porque a gente precisa também deles, como a gente falou, parceiros, né, atuando. Mas se não faz sentido, eles não vão fazer, como você está falando, não vão aplicar o, o, né, a comunicação alternativa ali. Por exemplo. Por é, exemplo, mas eu mas... acho que isso é importante, porque mesmo quando está tudo certo, né, quando a equipe é capacitada, né, e está tudo bem, pode não mesmo assim não fazer sentido para sim, sim. E a família e tudo bem né é a pessoa fazer uma outra opção uhum. o que a gente muitas vezes não consegue sustentar é um tratamento onde tem essa divergência básica né que a equipe é, né? é, pensa planeja e a família não acredita e aí é uma opção fazer outra escolha mesmo tendo tudo bem esse é um instrumento muito valioso. Né? É um instrumento que, se, se o profissional souber avaliar direitinho, ele vai uh, facilitar a vida de todos os profissionais. Porque a gente vai fazer o um mapeamento inteiro do funcionamento daquela criança, não só do funcionamento né, cognitivo, de como estão todas as, as, as, né, as funções, atenção, memória, aprendizado, mas quais são as vias de acesso, quais são as habilidades, porque para você entrar e trabalhar, você na sua parte de TO, né, é super importante eu te passar certo. quais são as vias de acesso. Faz muito botas, o trabalho. Né? Porque senão você vai ficar certo. lá insistindo na via que está fechada, e aí o seu trabalho fica difícil, Exato. o seu trabalho fica difícil. Hum. Então, na hora que a gente faz a avaliação e a gente passa para vocês, não só o que eles têm de dificuldade, que isso para o profissional até já está mais claro, né? mas as áreas de habilidade às vezes não são tão claras. Então, na hora que a gente mapeia isso na avaliação, isso é um instrumento muito importante para vocês, porque vocês têm a chave de como... Uh, é, entrarem, né, é, darem um approach com aquela criança, Sim. né, de terem sucesso na hora que vocês vão ter aquele approach, na hora que a gente passar as áreas de habilidades deles, né. Sim. Então, eu acho que é super importante o NeuroPsicólogo, o, o, o, o quando faz a avaliação, ele uh, ficar, uh, conseguir passar essa informação. Então, os pais precisam saber assim, ok, entendi quais são as dificuldades, mas também quais são as minhas as habilidades. E a outra coisa que uh, é, é muito perfil dolúria, né, é, que é a aluna dolúria, que foi a que eu fiz a formação aqui, né? ela sempre falava que ele falava para ela assim, ah, tá bom, seu paciente teve alteração nesse teste, nessa função, mas, e como? Como ele conseguiria, então, executar essa atividade de um outro jeito? Então, na avaliação, a gente já faz uma coisa que é um pouco de uma intervenção. Eu vejo que aquilo está alterado, vou pontuar quantitativamente aquilo vai ser zerado, mas automaticamente eu tenho que dar uma resposta, eu tenho que ter um caminho. Então, na minha devolutiva para aquela família, eu preciso falar, isso está alterado, mas se a gente for por aqui, é um caminho, eu tenho que dar esse caminho, porque senão a gente sai com um laudo e se joga na ponte, tipo, porque você fala, tá bom, está tudo isso alterado, e aí, para onde eu vou? Então, o, o, o neuropsicólogo, na hora que faz a avaliação, é, ele tem que conseguir, na avaliação dele entender qual é pelo menos um ponto de partida, um caminho, um norte que você é. vai dar para aquela família. É. Né? É. E aí entra o meu complemento para essa resposta, né? porque eu acho que, perfeito, precisa uh, ter uma boa capacitação, precisa saber conversar entre os profissionais, precisa saber explicar para os pais o que está fazendo de uma forma que o pai entenda, precisa mostrar resultados e ter uma avaliação periódica para fazer o comparativo, mostrar o antes e o agora. Precisa entender de pediatria, e o que fez muita diferença para mim, que eu acho que o profissional de todas as áreas precisa saber minimamente é um pouco de neurociências. É. Ah, então, sim. Não dá para trabalhar sim. com o cérebro de criança, porque tudo que, que a gente está tá falando, de assim, de de não está mexendo na língua para falar, não está mexendo na mão para pegar e para sentar, sim. não está mexendo no cérebro sim. da criança. A gente está trabalhando com cérebro. A gente não está trabalhando fazendo esse microfone, fazendo esse, essa coisa de madeira, que seria muito importante também, mas Nada se compara a mexer e trabalhar com o cérebro de criança. Então, o profissional precisa sair da fala e do conhecimento, senso comum, raso de, de, de uh, internet e Google. Tem que ir para questões mais aprofundadas. Os profissionais da área de saúde precisam estudar neurociências e entender minimamente do que, que a gente está falando daí, daquela criança.